gente, estamos chegando na cidade de Pirapozinho Estamos passando agora pelo portal da cidade Interior de São Paulo Isso E nós vamos até a cidade de Regente Feijó Fazer uma visita para a minha cunhada que é irmã da Madalena E do Dadinho E do Dadinho também Pirapozinho, 1949 Olha só! 1949. Essa avenida que nós estamos passando aqui Ela tem uns arranjos, tem uns vasos E eu tenho a impressão que foi feita uma homenagem à comunidade japonesa Porque se vocês observarem bem Ao lado esquerdo Tem uns postes, uns vasos, umas coisinhas de, Até aqui e daqui pra frente, ó tem algo que dá impressão, vou até encostar mais para cá para vocês verem ó. É, tem alguns ícones né? Da comunidade japonesa E na nossa região, aqui onde eu nasci é, Tinha realmente muitos japoneses no passado Muitos mesmo Tanto que nós morávamos praticamente é, Rodeados? É, rodeados, Não, rodeados, de, rodeados de, japon é, de japoneses Trabalhávamos para japoneses é, estudantes com filhos deles, eu mesmo tive vários amigos japoneses que eu amava eu de tive coração. é professora japonesa? A gente fala japonês, mas assim, da descendência, né? Porque são sem é, sei. é não japonês sei. mesmo. Eu, sei. eu, eu, eu conheci sei. japoneses legítimos, gente. Eu tive o privilégio de conviver com eles, os legítimos mesmo. Não falava nada de português que você está falando, pode ser que não coloque. Aqui é melhor, né? Que é mais. Mais perto. Só posso parar aqui é Vou lá no um carro desse sol lá. Manda é em mercado para gente comprar uma carne eu tô sabendo que aqui é mais em conta, vamos ver se realmente é mais em conta hum. bom pessoal agora que o meu cunhado e Madalena comprou o que comer nós temos tem que achar uma lotérica aqui mas não sei né, nem te acha ou então melhor um banco né, Santander? Fazer um saque Eu acho que banco É só lá em cima mesmo é de lá né Que agora é contra a mão de Limpa E Aqui. Por né? é, é, aí, né? É aí, né? Tiradentes, 7 de, 7 de setembro. setembro, Rio de Caxias, 13 de maio. É, praticamente todas as cidades do país têm esses nomes. Então, às eu vezes. Não eu não sabia que Limeira tinha 25 de março? Tem. Às vezes eu preciso ir para algum lugar, agora não que eu não tô mais dirigindo lá na Câmara, mas às vezes eu precisava ir pra algum lugar e não tinha o um endereço, eu digitava uma avenida, por exemplo, a Avenida Brasil. É, eu vi lá no celular. Você viu lá, né? Aí eu não tava lá, a Rua 7 de setembro. Automaticamente tinha aí, fazia um parâmetro por ali. E aqui antigamente, nessa próximo quarteirão, gente, era a rodoviária da cidade. Eu falo antigamente, é uns 35 anos atrás. Bem aqui à esquerda, onde deixa essa odonto Campa ali, era a entrada da rodoviária. Os ônibus entravam nesse quarteirão aqui e saía aqui, ó. E onde que era a baixada? Do outro lado. Ah vai passar na contra mão lá. Né? Ah, nós estávamos. Nós estamos ainda no centro da cidade de Pirapozinho. Aqui não era a loja que a vindo trabalhar? É, aí mesmo. tá esses rapazes. Aqui do era o um dentista. Tinha um dentista aqui, é. um, um senhor japonês. Eu vim na a cadente aí. O Zé da Jona que trouxe eu com a minha mãe. Eu por acho que é o Santander é para ser por ali, ó. Como eu não tenho certeza, deixa-me ver. Nós vamos fazer dá agora. muita coisa. Olha que judia da gente. E essas tartaruguinhas curtas, viu? isso sujou o dia do carro, da gente, da paciência. É, dá uma olhadinha pra ela não subir muito, senão... Você não tá vendo nada de Santander aqui, né? Não. não. Outro Ou não? Tem outro econômico. Eu vou descer aqui então, porque por aqui, porque que assim, o banco está por aqui, uma dessas ruas, assim, aqui, aí é a pracinha, né? É, estamos descendo agora no sentido da praça central, não da catedral, uma pracinha central que tem aqui, muito visitada, olha lá, Madalena, pipoca ah, de pala, pipoca de, pipoca, e... pipoca de praça, pipoca de inauguração de loja, é, pipoca e Subela Sai que é subela? É de Eu já vou parar por aqui para não garantir que eu posso parar É? quando eu não encontro Eu não, encontro, não eu vou parar Que é difícil Aqui já cabe o um carro já Tirei a câmera de ré Agora tem que ir na fé tem cama de ré, mas tem cama de ferro. Olha lá, olha lá no espelho. Eu tô olhando lá. Né? Agora... agora não dá pra ver mais. É um pouco pode. Dá pra ir pra frente. Pra, pra frente. frente tem que ter espaço. Aí, tá bom. Tá bom. Não, não tu não sai. Vai cá. Paramos na praça central aqui. Olha só, pessoal. Essa praça aqui, há alguns anos atrás, aqui do lado direito, tinha uma parada de ônibus. Eu acho que ainda tem uma parada de ônibus. E eu, que sou nascido ali na cidade ao lado, que é a cidade de Tarabai, estava aqui estudando Datilografia. Os antigos sabem do que eu estou falando. Tanto que eu tenho dois diplomas de datilografia. Um que eu tirei aqui, numa empresa que dava aulas para nós, né? E uma outra que eu fiz pelo SENAC quando eu completei meus, meus estudos. Na época que eu fazia lá em Águas de São Pedro, na escola SENAC do Grande Hotel São Pedro. E aqui nós ainda... Temos as boas lembranças da cidade, né? Eu... Amo muito a minha região... Sair daqui novo... Porque para ganhar dinheiro aqui... Sempre foi difícil... Tanto que eu venci fora daqui, né? Graças a Deus eu venci fora daqui... Mas... Se tivesse condições aqui... Eu não teria ido embora, não... Eu teria ficado por aqui... Porque eu amo o calor, né? Aqui nós estamos agora... Num lugarzinho bem agradável. Se vocês observarem. Está todo mundo usando blusa de frio. Mas. Mas. O sol tá, já está começando a ficar forte. E quanto mais o sol. Esquenta. Automaticamente mais eu gosto. Eu tinha um primo já falecido. Chamado Francisco. Que era o cuidador dessa praça. Ele cuidava dessa praça aqui. Ó. E. Eu sempre vim aqui para tomar sorvete Mesmo porque ali em cima eu acho que ainda tem sorveterias Do tempo que eu morava aqui, deve ter sim, com certeza deve ter sim O pessoal daqui é um pessoal muito amoroso, muito receptivo E é uma das coisas que eu amo É receber visita e também quando eu vou visitar ser bem recebido Todos nós somos assim, né? Essa é a verdade Aqui não tinha esses dois locais aqui, eu acho que é para o pessoal se apresentar, algum show na época que nós estamos em festa. Com certeza aqui é para ter shows, porque não tinha antes. É novidade para mim. Bom gente, encontramos então o que nós íamos procurar. Meu cunhado já foi no banco... O que ele precisava. Agora estamos de saída da cidade. Estamos deixando o centro e indo para fora da cidade. Tem muita coisa aqui para mim que é novidade, viu? É. Viu? É. E Madalena já tá montando um lounge ali, daqueles bares lá de Ribeira O cara já pintou tudo de preto com faixa amarela. Lounge. Ah, é eu, não, é eu só não sei por que que é lounge. Não tem necessidade não, de ser esses não nomes assim. Apareceu a joinheira do lado de cá. Do lado de cá e lá embaixo é também, mano. É, mãe. da parte de baixo. É que elas são tão Ali ó, na esquina tem uma aqui para baixo já passamos por três a casas. É a, já deu é a maior é, é verdade mesmo. Isso aqui tem eu acho que é isso a, a cor que, é que mais casa com madeira né ben? Ah, não. Azul. Azul. Não, azul. bem. Azul. Acho que azul assim, na minha opinião é mais para roça né eu penso assim né eu sempre pensei assim aqueles eles azulão bem forte na roça acho tão bonito que esse vermelhão assim acho bonito. Aqui nós estamos de frente com o cemitério da cidade? É né Dadi? É perto do cemitério É não, cemitério mesmo, do lado aí, do lado É. é. Ah. é. Atrás. Aqui é o é. Sebrae Não, atrás é. do Sebrae É hum. ah, o cemitério é até atrás A empresa do Jorge era por aqui daí. Não sei que pedacinho aqui É Olha que gente por assim não É um pocinho focinho ali? Olha esse por aqui, né? não lembro exatamente onde era, não É, eu não gosto. Jorge Assef? Não, Dadi, estou falando do Jorge, Jorge Ah, o, Jorge, Jorge, o ah, posto tá Jorge, O post do Jorge está lá para trás já Nessa é mesma rua, sim. mas lá atrás Eu Sabe que era seu ex-patrão Jorge? Seu querido era patrão? João? Sim, Ele era, era João? Joãozinho Ele era João É, o pai, Jorge, pai? pai dele era Jorge Assef era não, é que tá Ele vivo. Ele tinha saído por aqui, né? É. Ainda o pai dele ainda tá vivo. Graças a Deus. Tá. tá. Deve ter por cento bolinha. Cento de eu acho. Um todos nós na vida, todos nós, temos alguma coisa que a gente passa e que com o tempo a gente colhe o fruto daquilo que a gente muitas vezes sofreu, sofreu muita humilhação, né? Isso aí foi um exemplo, eu sofri muito naquela empresa eu Sofri muito não sofri pouco, mas sofri, nesse pouco tempo tá sendo espiado ali por causa de pessoas invejosas. É então é um também. Estamos livres disso agora, né? Graças a Deus. Esse portal aqui não tinha, né, dani. Não existia. nós ia reto ali, ó. Montar os é. caminhões ali, ó. É. Retão. A Brasil parece que tem uma parte de trabalho ainda, dani, ó. É, tem uma aqui parte que trabalha grande, ainda. Tira, é. pra zoeiro. Agora é sina? Chama sina Que sina, hein? Então. Aí fazia o que? Tá de óleo? Óleo, óleo de mamona. De amendoim também. O tem mais, tadinho. Algodão acho que não. Né, Dadinha? Ah? Algodão acho que não. Acho que era de amendoim e mamona só. Extração do óleo. E lá daquele outro da tapa Rio, Fábrica, né? É Estamos então passando ao lado da Abrazoei, Quer dizer, agora já está ficando para trás Nós estamos agora passando uma sinal Que liga a cidade de Pirapózinho Até a cidade de Ainumas. Por incrível que pareça, gente, eu só vim uma uhum. vez em Ainhoas. E foi aquela vez que eu gravei e coloquei no canal. Nunca havia vindo até a cidade de E Morando tão perto, hein? É. Aí me falaram que por aqui, quando eu saí de Biracózinho para Regente Feijó, é mais perto do que se eu der a volta por lá. Lá o asfalto é melhor. Mas por aqui é mais perto. Ah, então vamos conhecer. Eu, Lá é onde? eu gosto de lugares assim ó, que eu gosto de plantação, sítio, gado. É... Isso me faz bem. Nos faz bem. Nos faz bem. A Madalena falou também. A Madalena também. <risos> tá parecendo música <puta> de política. <risos> Parece que é tá Aqui, gente, região, né? Nós não tínhamos tucano na região. Nem tucano, nem aquela. Como chama lá? Maritaca. Minas Gerais de. Você fala... de Não tinha maritaca aqui. Agora tem tanta maritaca e tanto tucano que até os pássaros aqui da região estão estranhando, né? E P e IP... IP, P e P é não, não é IP, não é IP. Pelas então, é assim. é fo folhas não são. o no nosso lado direito uma okay. bebida bonitinha o nosso lado na frente é. bonita. Bonita, bonita mesmo né? né será que é frutífera é bom algum fruto ela dá né pode não ser para o ser humano mas para os pássaros com certeza sim A taruga novamente escreveram devagar de lá pra cá, né? É. Daí apagaram e escreveram daqui pra lá, devagar. <risos> aí eu pergunto, qual que é o certo, então? O certo é assim, é igual o parinho. É, o par também é dele. Japonês, ó. Isso é japonês é. também. O outro rapazinho, aparecendo dança. Você vai pra lá? Eu dos lá pra cá. Já vou na cidade. Não, lá eu nem sei se sai daqui. Sai? Lá sai? Lá sai? Não, acho que não Acho que é para algum condomínio tipo, um boloteamento, Que vão o loteamento Outra vez eu passei aqui, mas pode ser também é. que saia, né? Sai, sai Sai, sai Esse é o portal do lado Do lado Dos bairros de Aiúmas, vou, vou falar assim E tem o portal que entra na cidade Quando a gente de a gente Feijó. Também tem muita casa de madeira. Não sei se ainda tem, mas sim, ó. Ah, tem uma ali já. Vou até baixar o rito, que tá ficando quente. Bem-se aí, ó. Aí, bem ainda. com janela marrom. É, sempre assim. beijo com janela marrom. É interessante. Madeireira, nossa à esquerda. Olha que as máquinas antigas, Davi. É. É. O freio no pneu. uma casa de ah não é é e para ah, a outra casa não não é. É essa deve ser a casa paroquial ou o salão de festa paroquial dos dois aqui ó salão né? paroquial é isso mesmo da interior gente é bom por conta disso né tudo pertinho todo mundo se conhece Tanto vento que nem está agora. Essa aqui é a rua Padre João Quivilos. Ah, o terminal rodoviário. assunto, Por exemplo, o cara fala assim, ah tá querendo comprar um export. Vou dar um exemplo assim. Começa só bem export. É, agora eu tava falando sobre japonês, né? encontramos aqui vários. Tanto que tinha uma caminhonete ali agora. Madeira ah, parte de madeira, parte de alvedaria. É, ainda existem pessoas que fazem assim, né? Aproveita a casa. para atrair raios é lá na... Ah, não, dá uma, tá? é. lá na um lá na... na um pé de grevilha na casa de um vizinho nosso lá que aconselharam ele a cortar por conta disso eu aprendi por, por conta disso aí monarco barra forte não, barra circular né Um um é um parquinho É um parquinho Bonitinho, espaço pra fazer musculação espaço. Sabia que não hum, rodar, rodar infantil. não sair na rua que não Era pra nós entrar lá em cima Caça assim. do idoso, é? Sabia que não rodar, rodar e sair na rua que não Era pra nós subir lá em cima O freio só, só entra lá eu, só, eu vim por lá daquela vez É né? É É. Estamos agora saindo pela entrada principal. está o Cristal Cristo. Só que aqui não tem portal, né? Só tem as boas. Os, a boa as boas-vindas. Bem-vindo! Viu mesmo? Bem é que você falou. Doutor, tá arrumando, tá vendo? Uhum. Olha os quilômetros. Aí, tá vendendo 30 mil metros quadrados Aí, ó. No plano. O que que é bem? Vendendo 30 mil metros? Eu olhei aquele galho lá, ó. Envia a vaca aqui embaixo, pessoal. Eu estava na perna para